Fala meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu vou estar te ensinando aí agora esse solo que você acabou de ver no comecinho do vídeo, ok? Mil anos em um dia, tá? Do Voz da Verdade, eu sei que vocês gostam bastante dos vídeos do Voz da Verdade, a gente vai estar fazendo mais aí, é só vocês comentarem, ok? Então esse pedido foi do Redpill, tá? É o nome que aparece, vai aparecer o comentário aí, tá? Obrigado pela sua sugestão, certo? E eu quero deixar dois recadinhos bem rápidos, o primeiro é o curso evolução está em promoção, quem quiser aproveitar, tá, o link está aí na descrição do vídeo. Vocês podem estar tá acessando lá, tá a R$ reais somente. Tá, a gente abaixou bastante aí, estava 147. Tá, para que vocês possam fazer parte com a gente. ok? segundo recado bem rápido aí também é sobre a nossa live. A gente está fazendo live semanal, a gente está falando sobre vários assuntos, vocês dão a sugestão e a gente atende tá, e fala na live aí sobre o assunto que vocês querem. Para isso, para você saber o dia exato que a gente está fazendo, como vai funcionar, tem um link aí na descrição também do grupo do WhatsApp. Lá é somente a gente tratar sobre o assunto da live e compartilhar o material que a gente trabalha na live. PDF, etc, tudo que a gente falar e tiver material escrito, eu mando lá no grupo para vocês. Beleza? Então basicamente é isso, só esses recados e vamos lá pro vídeo. Pô, então bora lá. A música está em Fá sustenido Menor, ou em Lá Maior, ok? São relativos, né? A gente vai utilizar a pentatônica menor 7. Só que a gente vai utilizar ela oitavada, tá? Não vai ser aqui. A gente vai pegar ela mais na frente. O formato é o mesmo, ok? Ó. Certo? Mesma pentatônica. A gente vai executar aqui começando na corda sol, ok? É só seguir a tablatura que vai estar tá em cima, ok? Que vai dar certinho aí. Então bora lá, ó. Vem um trechinho rápido, só voltando a pentatônica aqui, ó, pull off. Toca um bend aqui agora. Depois ele vai fazer aqui, eu não lembro o nome dessa técnica, mas você vai utilizar aqui tocando... Você pode tocar em qualquer corda, você vai fazer somente esse efeito aqui. Ó. Tocou e faz o slide para trás. Ele faz duas vezes isso, tá? É um recurso. Tá? e que você pode encaixar em alguns trechos, como uh, na hora de preparar um solo, você pode, você pode começar assim, ok? Isso aqui não, não é uma falha, certo? Mas serve para tapar alguns espaços dentro do solo ou do improviso, certo? Feito isso, ele vai voltar aqui, ó. Aqui o bend se toca, se toca uma vez, paletada. Sobe o bend duas vezes. Depois vai finalizar o solo aqui, ó. Certo? Vou executar agora o solo todo um pouco mais lento, que é para você poder ouvir cada partezinha aí, ó. Certo? Aqui a gente finaliza o solo, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o joinha para nós, compartilha com os amigos aí e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Grande abraço!